Achas que uh... as pessoas não levam a sério, o público em geral não, não leva me... não, não a sério. Não leva muito a não sério por, a por causa disso. Porque é, precisamente... precisamente é o instrumento de entrada à música. É porque isso. alguém convencionou. Que convencionou o, que é que tu cara... o que é que tu achas disso? Tu achas que é de facto o melhor instrumento para se começar na música? Não, não, não é. Uh... É fácil chegar ali e apetear. Sim, isso é. <risos> uh... <risos> Mas. Relampada. relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao Episódio Número... Acho que já perdi a conta. Tens noção, Andréia, quantos episódios é que nós temos? 24 talvez. Pô, não sei, não é sei. por aí. É pá, já perdemos tanto a conta. 20. E isso é bom sinal, significa que o Relampada está... está tá saudável, não é? Porque por projetos... Sim, <risos> já agora. Pá, um salva-te para nós e uma das nossas convidadas é, pá, disse, é claro que sim é pá, relampada boa disse que... é pá, estamos muito contentes 2021, entrar no novo ano frescos e com novas coisas a acontecer e pá, estejam atentos subscrevam aí ao canal porque é muito importante que é uma coisa que muita gente esquece de fazer nós temos um público em que mais de 80% de vocês que estão desse lado não são subscritos ao canal portanto, se quiserem receber as notificações todas subscrevam ao canal coloquem gosto depois de verem um episódio se gostarem claro, obviamente não vamos estar aqui de inchar likes uh, e ativem o sininho para receberem as notificações porque é sempre importante mas de qualquer das maneiras já sabem todas as terças-feiras às 19h30 19, 7, enfim, enfim. Vamos a isto. Epá, já estou aqui a deambular muito, mas antes de mais quero agradecer ao nosso patrocinador desta temporada, continua a ser a Red Bull, mas também temos outras marcas aqui representadas. Temos a Tankeray temos a Ciroc e temos a Dom Julio. E temos ali daquele lado o Zoz, o nosso barman, que vai estar ali a fazer as suas magias, não é? O remédio, o remédio santo da manhã que epá, nos vai uh, proporcionar uma conversa ainda melhor do que aquela sem álcool, não é? Porque com álcool tudo acho que fica um bocadinho mais solto. Acho que é. <risos> não é epá, isto não é 11 da manhã, atenção pessoal, isto não é 11 da manhã. São 7h30. São 7h30. Notem-se para claridade. São de... 7h30, vai depender, não é? 7h30 agora com, os, com, com o confinamento. É... Enfim, ah não, não, Vamos a isso, não, não vamos falar, não, não, falar, não, com... não vais falar mas disso. É foi feito antes do confinamento. Canto, Ex exatamente, sim, isto foi feito. Em Ex exatamente, exatamente, Somos cinco Ex exatamente. É. Em família, é. em família, Eu acho que já estamos a diaboar muito. <risos> e tenho que apresentar as convidadas, as maravilhosas, maravilhosas. Isto estou tão nervoso que uh! as maravilhosas convidadas que eu tenho aqui comigo. Sara Freitas Faria, flautista. Uh -huh. Sofia Correia. E eu tenho um problema com esta palavra. Ar... Acordeonista, acordeonista! Acordeonista! Acordeonista! Acorda, tipo de acorda, acordeonista! Agora sim! sim. Uh, passa o um barulho! Uh, uh, uh. A Sara e a Sofia fazem parte do mesmo grupo, que é os Elevados da breca. Exatamente. Elevados prima... com I. Elevados com ele é com verdade, i. porque já vi também aí alguma comunicação que é só levados da breca. Ah, Vocês têm um problema com isso, como um grupo? Temos, temos, temos. Tem é pá, vocês dizer, é, é tipo um produto da Apple. Tem um i e não existe. A minha ideia foi essa. Ideia foi essa. Mas ao mesmo tempo, não ser levado da breca. Mas a minha, a minha ideia do i teve a ver um bocado já com a questão. E pensar que somos modernos. Uh, mas havia quem. Que... Pronto. Nós, não há consenso. Há quem goste de levado da breca e há quem goste de levar da breca. E nós as duas estamos as duas frentes. Sim, exatamente. Uh, é sério. Levados da breca veio da Saira. Mas depois, ok, e dissemos. E a Sara depois desenvolveu para elevados da breca e. e... E a banda ficou mais ou menos assim. Alguns eram para levados da breca e eu era dos levados da breca. Ok, tipo por isto. <risos> metido já o I e levados da breca e ia defender. Eu, eu querer, ah, a página de Facebook, portanto. Pronto. É... Mas olha, mas ah, ainda eu, dá, eu dá eu, para eu alterar, eu ainda dá break. para alterar o nome. Mas não, agora eu acho que já não, já O é tá... que chama mais atenção? Se calhar, não sei. Acho que suscita, Não é chama mais atenção. Suscita mais curiosidade. Sim. E tem assim, pequenina e. Exato, porque no início é assim uma coisa mais moderna, a como dizes. De de ponto, de ponto Era um ponto de escala, só ao cima, contrário. Ah, ah, é exato, uh, exato, Só que isso depois, em termos de, de gráficos de redes Não sociais, funcionava. nem sempre funciona, nem para criar um e-mail, nem nada. E eu estou a pensar em voltar a ganhar. Estão elevados da breca. Okay. E até elevados da breca, uh, acabou por se compor uh, um bocado o espírito da banda. Uh, porque só elevados da breca. É muito normal, é, é quase elevados, não, é porque... estão elevados, não é? É, elevados é, é, de é, bem. é, porque, é porque ou seríamos elevados da beca, ou seríamos coletivos da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural das Neves. Uh, e, e não existe okay. essa associação. Exatamente. Uh, portanto, Pô. podia Eu... ser só o Coletivo das Neves. Mas pronto. E porquê na é é nossa neves? Sede? E porquê das Neves? São todos das Neves. Ah. Não, não. estava ah, okay. a ver a banda toda era das Neves e era tudo vizinhos. A nossa, é... Não. é a nossa sede é, é, é a okay. Casa da Sara. Aqui é nas Neves. Ok, ok. E tivemos, fomos obrigados a arranjar um para o grupo assim. Dia, tínhamos, não se pode contra-se chamar ensaios, os nossos primeiros ensaios foram mais encontros, partir pedra, ver o que é que nós fazemos. Uma fazer. mesa, vinho, com, comida, vinho, facas feitas com João, epa, eh, Sanders, e foi assim que tudo, tudo surgiu. E, o nome. É, um dia que alguém disse, pá, temos o Vais O porque e ficou assim, o coletivo das Neves também era capaz de ser muito bom. Mas. Puxa, que eu, eu talvez seria um bocadinho break. mais tradicional Exatamente. coletivo Exatamente. E, e, um nome, e, e um local é. associado também, Sim. mas elevados da breca por acaso eu achei muito interessante o nome, achei Curioso o oui, E no início, como dizias, resultou muito bem. Quando a Andreia disse, epá, porquê que a gente não entrevista o pessoal dos elevados da breca? E eu, elevados da breca? <risos> eu sei, sim, sim, elevados da breca. E eu não conseguia. Eu pensava que era elevados, está tudo Elevados, De, Com E. Com é? é. Com com é. é. é. exatamente. É. Exatamente, mas depois quando vi e, e estive a fazer a minha pesquisa e ao vivo, uh, epá, fiquei fã. E não sabia que existia isto na Madeira. Portanto, um, um, é, é um estilo medieval, um estilo folk híbrido. do mundo, é híbrido. Sim. Vocês têm uma colega que, já entretanto, não, não, não coloquei aqui o nome, mas é uma medievorânea é, é um estilo medievurânio, que é contemporâneo. contemporâneo com medieval. Alguém, alguém disse isto? <risos> Alguém disse isto? Sim, pode ser um bocadinho isso, porque tem um bocado a ver com as nossas influências. Eu, eu farto-me dizer Sorry. isto Nós somos nove. Quando começámos, éramos oito. O Bernardo, que é o nosso baixista, entrou. Primeiro, começou logo connosco, de certa forma, mas ficou meio. Definitivo. Sei, e efetivo, sei, sim, isso. sim. O primeiro ensaio éramos seis. Se chegasse o profissionista a dizer: Olha, sabe aqui é o a moto? Toca a reta de fãs uhum. e bang Ah, Ele falou-me a fazer: Olha, diz para ele vir já Trava a vir. bem, <risos> <Vim>. bem <risos> <Mota>. depois veio <risos> o Bernardo mas a ideia foi um bocado, nós vimos todos de sítios diferentes, lá está uhum. o ponto como é as neves, mas somos todos de realidades musicais diferentes uhum. Isso eu, é que é o mais faltista, interessante E eu, eu sendo faltista estou muito ligado à música antiga Barroca, e, portanto, barroca porque é, também faço parte, parte do funchal Baroque Ensemble, exatamente. certo? sou Ah, também? Sim, ok, de de de de de de, ok. Sim. A Sara é aqui é começar de... coisas, é pioneira. Sim. Ah, não, é começar. Senão não se consegue começar nada sozinha. Sim, sim. Mas fazer parte da sim, história. Sim, sim, sim. Ah, jogar, sim ora, sim. fomos invadidos oh, e da melhor maneira. Oh, sim, sim. Bem, é, de cor de rosa. É. cor-de-rosa. É? Oh, a relampada, a relampada. Zose, isto foi de propósito. Queres-nos explicar uh, é o, dar que dar é que, o que, que é que vamos aqui beber? O que é que vamos aqui beber? A cor não foi proposta, mas. <risos> é pá, a, bem, a cor surgiu. Bem, a, a cor surgiu, exatamente. <risos> Surgia, então, uh, vocês estão a ver aqui a mistura de, de gin com iogurte. Tem, leva amêndoa, xarope de romã e o nosso Red de bocado. Uau, ok. Oh. Muito obrigado. Obrigada. Isto é arte Obrigada. num copo, pessoal. <risos> a nossa. A nossa. Relampada. A relampada. A relampada. A cultura. Exatamente. Aos elevados da breca. E a vocês também. Um e, a, e a Tiago. E a Tiago. E a Andrea. E o E ao João. João. E ao Alex. Obrigada. Obrigada. Obrigada Alex, é verdade. E é toda a gente. É ao toda estúdio. a gente do outro lado. Ao estúdio. É, ao estúdio 21. Ao é estúdio 21. Ao é estúdio 21 claro, que, que ajuda. Ajuda bastante. Isso pode ser mozinhas. barioso. <risos> e que não ligam, só os artistas. Sim, uma coisinha... Pero, pois é. Porque eu, se quiseste pus, pousar aqui. Estás à vontade. Ah, Obrigada. Deste lado. Uh... Tecnicamente já é meio-dia em Espanha. Pá. Já é meio-dia em Espanha. Tecnicamente. Mas <risos> desde <risos> <li> muito bem <risos> o João. <risos> que é o vosso fotógrafo não, nosso oficial. É... O João sim. sim o vosso fotógrafo oficial. O João falar Sim, sim, claro que sim. O nosso primeiro encontro foi num café e depois precisávamos de um sítio para ensaiar. Fizemos sete e, e eu nessas coisas. Adoro. Eu acho que é mal de família, abrir as portas de casa e vamos todos para lá. E chega a casa e digo aos meus irmãos, eu vivo com os meus irmãos, ah, vamos ensaiar. Olha, para a semana de tarde vai aqui um pessoal para ensaiar. Eles não tiveram no primeiro ensaio, chegaram no fim. Acho que um bocadinho assustados. Segundo ensaio, chegaram tipo 10 minutos, 15 minutos antes e depois no terceiro ensaio a sua diz, nós temos uma atuação daqui a duas semanas. <risos> Nós não tínhamos música nenhuma montada. Ok. Foi um convite da Isabel Macedo Pinto, da Conferências em Tradição. Eles uhum. iam fazer o aniversário, quinto ou sexto? Sexto. Acho que era o sexto. E então tinham já o quarteto de Moritz, com o Roberto Moritz, que, eu, que já estavam lá a tocar e pediram que. E, e, e, e a filha, músicas. Anos. Ok. E foram assim músicas montadas. E o João, de repente, começa a ouvir. E é que é uma pessoa que tem um certo tem um espírito crítico, mas também tem um espírito de puxar para si. E começa a ficar assim. E acho que realmente foi tipo, o primeiro fã. E tem um talento brutal para, para a fotografia. E então aquela cena de fotografias para o Grande para lugar. E, e realmente em relação, acho que as fotografias do João é meu que não podia falar assim, <risos> mas eu tenho gabalo. Uh, são foram um grande impulsionador também da imagem de, de, de, de despertar curiosidade. Mas quem são estes? Sim, fortes. exatamente. Uh, sim, os vão, é o 10 mil lentos. A, a, a vossa fotografia de perfil está magnífica. é que ele está muito, muito ah, bonito. As e, vai, e, vai, e as interiores também. Sim sim, sim, sim, sim. Tem uma que vocês estão numa espécie de janela, não é? Sim, sim. sim. Todos ali enfiados. Epá, assim, é, isso está, está, está, está brutal. Entretanto, nem pós-produção ser... vamos mostrar as fotografias sim, sim, sim. que estamos a falar. É, pá está muito fixe. Eu acho que realmente captura. O, o espírito porque vocês são uma Maria grande João. família sim já agora ali, é, os... os fotógrafos também são muito importantes ah, não, João. portanto Alente Azul Alente Azul agora bem uh, mas sim realmente captura o, o, o vosso espírito a impressão que eu tive é que vocês são uma grande família de amigos Sim. sim, se tornámos amigos, sim. Aliás, se calhar o facto de começarmos a... Eu Estou a falar demais, filha, Nós já nos, nos conheci... É assim, nós já nos conhecíamos e pelo menos já conhecia o pessoal de, da banda. Uhum. Mesmo na fase em que era a Susana Brito, agora nós estamos a Susana Brandão a cantar, uh, que veio recentemente. Recentemente, já tem já um ano. Já tem um ano. ano. Já tem um ano. Uh, mas já nos conhecíamos, de certa forma. Uh, e é, é engraçado que, que o início do projeto... Eu, eu não vou dizer que o início do projeto foi naquela data, uh, hum. em 2018, o início do projeto. Okay. Eu acho que aconteceu dois anos antes, okay. porque, porque? porque um, eu e a Ana uh, Gouveia e a Susana Brito na altura tínhamos tido uma conversa, nós trabalhávamos em, juntas e, e tivemos a ideia de, de, opa, de, temos que fazer alguma coisa diferente. Assim, uh, temos que tocar, temos que... E a Ana, ok, bora, vamos, vamos fazer isso. Vamos uh, fazer. E depois, uh, ficámos sempre com essa, com essa ideia disse Ana. Quando tivermos cinco músicas, quando eu tiver mais ou menos cinco músicas, para, a gente começar a ensaiar. Uhum. Para tocar, a gente começar a ensaiar. Nessa fase ainda, houve um jantar, em que eu já conhecia a Sara e a Teresa, e uh, agora, da parte da Sara, da parte da Teresa, nós... Não, havia uma ideia também tipo começámos a imaginar. Primeiro era um bocado aquela ideia, se calhar que fosse um grupo só de negros, não que eu faça questão dessas questões. Sim, sim. Uh, mas O um pensamento pensou por uh, aí. Passou por aí. Sim, e era aquela componente cómica também, engraçada, e, e lembramos a sofrim. Realmente. Não só pela Sofia, porque é uhum. um instrumento harmónico, que é sempre fundamental. Claro, claro. Uh, e porque a empatia também sempre foi grande. Sim, sim, sim. E é lá que eu também estava a pensar nisso. Mas aquela coisa, passaram dois anos até... Passaram dois anos, exatamente. Depois aconteceram duas situações que me despoltaram e, e foi... Epá, eu acho que é agora que temos que... Tem que avançar Vai, a nos... ideia de fazer uma banda. Exatamente, temos Tem, que nos atirar uma... de cabeça. É é exatamente... Ou é agora ou não é. E, e foi, foi precisamente depois de ver um concerto no teatro que me fez aquela luzinha e um concerto no Reis do Atlântico também, dos Criatura que, okay. eles, são 11, okay. que eles são 11 e eu fui assistir esse concerto, eu estava sozinha e pus-me ao lado da E tiveste vida. uma epifania? Ah é isto! Eu, eu revi-me naquele, naquele espírito assim de selvagem, de, de okay. pop, assim okay. muito wild, muito híbrido também, de certa forma, eles tinham um mil milhão de um instrumentos, uh, muitas pessoas, características completamente distintas, formas de vestir distintas, formas de estar no palco. Era também. quase uma tribo, portanto, Exatamente. e foi as que tentaram trazer para o Era uma, era uma qual, tribo qual... que não era, eles não eram todos iguais, Exato. e isso interessou-me bastante, isso uh, despoltou uh, aquela coisa, e eu fui buscar a conversa com a Sara, e a Sara é, é toda tribal também, ela toda, toda, uh, e, e é toda alternativa e tem uma muito aberta uh, para, para fazer uh, projetos diferentes. E depois foi aquele processo interno. Eu conheço várias pessoas com estas características. Pá, vamos juntar vamos pessoas fixas, não é? Vamos juntar, juntar pessoas vamos juntar, vamos juntar pessoas com este potencial. E foi... E, Fiz o, os contactos telefónicos e, e disse Sara, agora? Fazemos agora não fazemos? E ela disse, bora, vamos fazer. Marcámos um café, juntámos, apresentei quem não se conhecia. Exato, exato. Uh, e depois, aquilo foi assim... Foi, foi fácil. Sim, e tu à volta da mesa, portanto. Não, tudo sim, sim. de ser. Eu acho que, aliás... É uma mesa histórica, portanto, é a mesa que tudo Não, começou é, a aí, é uma mesa que faz parte quase Acho que neste momento Nós até queremos fazer faça parte De alguns cenários Nós okay. temos uma, uma relação <risos> para, para a RTP, para a Madeira Para, para o uhum. programa de reis de Sim, né? sim. Uh, E apresentámos uma versão do Fado batido Que está muito gira disso, À volta da, da mesa fia, e à ser, volta Mas da mesa. aí estávamos mesmo a brilhar Tem, tem de ser tem, é tem, para tem. Difícil. Uh, E realmente eu vou falar por mim, não sei. Ainda ontem a falar, sim, sim, estava, estava a falar com a Sofia ao telefone. Para mim é fundamental ter cumplicidade com quem é estou o Não Ainda por cima, uma coisa é: ok, sou convidada para tocar um sítio, chego lá, toco, e é, conta falta, toco. E mesmo assim, é, é importante. Eu acho que este grupo, ainda por cima, nós, se... lá está o facto de sermos novos e somos os novos diferentes e temos uh, visões diferentes e, e é fundamental esse, esse dar-se bem. Uma porque complicidade. Senão era muito, muito difícil. Claro. Compreendo de... que sim. E, e sim, acabamos por nos tornar amigos, sim. Sim, há, há um. Não podemos, neste momento, estar maldito Covid, mas pronto. Há uma complicidade e há, e há também aquele espírito de cedência. não é? Nós todos temos personalidades também bastante fortes uhum. uh, e toda a gente tem uma visão da música uh, muito pessoal, não é? derivada da sua experiência derivada as pessoas como quem esteve ao longo da vida, derivada dos seus estudos a uh, forma como trabalha também, porque nós temos membros que trabalham na música a tempo inteiro sim, sim, sim, sim. e temos membros que não trabalham na música a tempo inteiro, mas que já trazem um, uma história de uma certa experiência que, faz, que faz com que valide a, a sua opinião, não é? E isso é. para resultar tudo em pau, que realmente tem que haver um trabalho de, de fraternização quase, não é? Tem sim, que haver sempre tem que haver. Vocês encontram-se regularmente? Como, como é que fazem? Atualmente, agora que o Covid é muito mais complicado sim. acredito que sim Nem sempre é fácil, Nem nós sempre tentamos é fácil. criar esse trabalho regular sim. mas somos novos e somos novo claro. há pessoal que trabalha por horários, há pessoal que Lá está, que tem filhos, uh, ou seja, a disponibilidade não é tão grande. Mas lá vamos tentando, nem que seja, juntar a maioria. Claro. Depois aparece, há uns dias fazemos festas e que somos novos, não é? E uh, tentámos, porque, porque a meu ver é fundamental. Claro. Lá está, nós acabamos, já temos, neste momento sim, já podemos dizer temos, temos repertórios já, mas há sempre qualquer coisa que se pode mudar. E, então esse trabalho. Tem de -se ser feito. Uh, claro. e, e funciona muito mais quando estamos os novos e podemos os novos dar seus tons. Transformar. Quer dizer, às vezes aparece uma ideia em bruto, já aconteceu aparecer aparecerem ideias em bruto que eu não gostei mesmo. Aliás, uma vez falei em casa e depois tinha as meus irmãos. Mas tu gostas disto? <risos> <risos> e eu tenho calma. Quer dizer, pois é um bocado chato não, não gosto disto, mas Realmente depois o trabalho feito à volta desse tema porque eu estou giro. Exato. É ter uma plataforma e depois criar, exatamente. não é? Construir sim, um castelo, exatamente. não é? Sim. Tem que haver uma ideia, não é? Sim, é dizer, tem é que é surgir molde. algum sítio. É. É. É. É porque eu o estilo medieval. P não é só medieval. Sim, não é só medieval, mas sim, é muito característico. Um estilo assim, quase... quando Pelo menos das músicas que eu ouvi, eu sou completamente transportado para outro século e eu acho isso fascinante, eu gosto mesmo pode bastante pode a, a presença da flauta e da Gata de Falls provavelmente são. Sim. mas não, temas... não veem dessa maneira? não, há uns temas que são mesmo claro, se calhar os meus arranjos são muito feitos em, sobre música medieval uhum. uh, mas temos temas que são mais se calhar pop ok, uh... okay. tem que ouvir mais portanto e o pessoal sim. lá em casa também tem que ouvir porque é espetacular mesmo sim, é uma energia daquelas é onde neste momento temos os nossos vídeos disponíveis elevados é da breca Uh, temos um facto batido, a Sofia por exemplo apresenta temas, uh, tem, tem, tem uma criatividade brutal, temos temas que não são, só, não, não são-me só, só, a lembrar de uma coisa. Por exemplo, tem, uh, a, a, a, a, a nosso, o nosso primeiro grande espetáculo foi no teatro. Quer dizer, lá está, nós começamos sim. quase <risos> sim, com todo <risos> o mundo e ninguém. do, do teatro um, estão-se a referir ao, à loucura, é uma cadeia não, que é okay, o eu fui outro, eu, todo mundo e Ninguém Ok, certo? Uh, foi ensinado e que por para o Duarte, Duarte, Duarte Rodrigues. E ele lembrou-se desse texto maravilhoso do Gil mas depois foi buscar outros textos, porque é um teste muito pequenininho. Claro, exato. E, e foi uma oportunidade Complementar. De, que surgiu. Eu faço parte da Associação Orquestra Clássica da Madeira, sou vice-presidente, e nós tínhamos um concerto, que era o concerto de aniversário da Associação, e queríamos um ambiente de festa. E eu nasci para casa, como dizia, e o meu amanhã tenho o grupo certo para isto. Isto vai ser brutal e, e, e, e pelo menos, eu, para mim, eu preciso de palco, quer dizer, esta história está estar sempre sem palco, uh, não dá. Quanto a esse objetivo, para mim é muito claro. mais fácil Exato. de me entregar, Exato. Uh, não sei se somos todos assim, mas eu Sim. sou, isto foi em novembro, dissemos um espetáculo em fevereiro, mas é preciso montar tudo, é repertório, nós tínhamos dois temas, uh, com o Duarte, uh -huh. Duarte entregou-se e realmente é um texto não é, e aí, por exemplo, a Sofia fez um arranjo ah, se calhar leva-nos mais para essa época Pai, também O arras, não. uma não, uma composição Contextos Boa. do Gelo uh... Sim, a Teresa também fez o, o Weed Wolves Sim, o Weed Wolves era um tema já que havia e ela transformou também o tal, Se calhar leva para o doceco É uma tema da abertura de, de, de, de, de, do, do espetáculo sim uh... E que tem uma letra baseada no, no, no Todo no mundo, mundo e Ninguém, ninguém. Uhum, uhum. Uh, Que fala daquele antagonismo do... Todo mundo pode, mas ninguém faz e. Uhum. É, é, é, ela... é okay. um todo mundo e o ninguém são duas personagens. Ou todo mundo e o ninguém. Ah, eu aconselho. Uh, uh, é, por exemplo, muito o, todo bom. mundo uh, não paga. Uh, todo mundo deixa as dívidas. o ninguém, é o ninguém por exemplo, paga. Este número está jornal, por exemplo, claro, todo exatamente. Mundo, é... todo mundo é lisonjeiro e ninguém quer ver. Todo mundo é, por exemplo, ah. todo mundo, é, todo mundo é, é mentiroso e ninguém diz a verdade. Pronto. No fundo, é egozoico, porque ninguém é que é sincero, não é? Mas... é quase uma sátira Ai, da sociedade, sim, que... exatamente. Sim, um texto atual. Tão atual. Atual. Atual. Atual. atual, exatamente, tão atual. atual. Super atual. E, e pronto, servi de modo. E é elevado da breca. Portanto. Claro, tem, tem o vosso cunho ali. É de... elevado da de... breca, é, porque. E, elevado da breca é também ter uma opinião crítica, e é ter uma. Não, não quero dizer, quer dizer que seja uma opinião para andar abaixo mas muitas vezes é para acordar. levantar pontas claro. é para levantar pontas claro. e exatamente e às vezes levantar o voeu completamente uau, uau. vamos <risos> vamos nos tornar mais pessoais porque aqui o Relampada não é só os projetos que as pessoas fazem mas vamos oh. vamos agora falar oh. da vossa vida pessoal calma a não certo. é de tudo calma Está tudo bem, está tudo Não bem. Não, a parte cor-de-rosa. É, é, cor-de-rosa sobre vida, sobre vida. Está à revista Caras. Está à revista nova gente, nem a Maria. Mas a Maria é interessante. Ah! Maria, sim, a Maria. A Maria, é verdade, a Maria é interessante. A Maria é interessante. Virada para o íntimo. Ah, não, desculpa. Lindo nisso era o jornal do crime. Esse é que era brutal. O crime é que era lindo. Eu não, Mas, sei. não, era mais hardcore. Mais hardcore e pá, uau! Okay. Imagine, Eu acho imagine, que já Imagina. existe. Imagine. O crime era lindo. Sim. Era a sensação. Sofia, tu és professora de primeiro ciclo? Sim, de formação, sim. Formação uh, convencional. E animadora também <risos> da de sim. Formação Convencional. Sim. Como assim? Queres explicar um bocadinho assim? Eu também tenho outra formação que não é convencional. Ok. Ok. Exatamente. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas também és animadora, não é? Animadora DSEAM. Da DSEAM. Já não há AM. Agora é só DSEA. DSEAM. O Exatamente. Portanto, trabalhas com muitos medos? Trabalho para crianças. Para crianças. Não com as crianças? Construção também. Também com as crianças. Sim, porque... O meu trabalho, um, eu pertenço à equipa de animação, da Direção de Serviços de Educação Artística, uhum. e, e nós, a nossa função é criar espetáculos pedagógicos, okay. e nós temos um, a missão de levar o teatro à escola, o teatro é assim, de marionetas, é o teatro muito, de fantoches de sombras, e nós levamos os conteúdos que são trabalhados na, nas, nas, nas faixas etárias, neste caso pré-escolar e início de primeiro ciclo, primeiro e segundo ano nós levamos a, a, histórias que têm, têm fundamento e que são aproveitadas para, para serem exploradas no âmbito da curricular neste Exatamente, caso. exatamente. Ah, Sim, a minha função é mais musical é a criação de, okay. da, da parte musical das histórias, do ambiente musical e há uns dois anos para cá Tu, também a trabalhar na parte da encenação dos espetáculos. Ok, ok. Portanto, também estás aí no, no, no, nas partes sim, teatrais, nós, não é? No, sim, no mundo sim. teatral. Sim, a descobrir essa parte. Ah, ok. Que é sempre uma aprendizagem, claro. E acredito doente, também a, a, a criar para crianças também estamos a aprender. Porque criar uh, música para adultos e crianças é diferente. Ou, é, é completamente é, diferente. É diferente. Eu diria que o processo até pode ser semelhante. Se uhum. nós... Se nós uh, pensarmos que o público também tem uh, a sua criança dentro interior, de si, interior, exatamente. Exatamente. e há uma coisa que eu gosto de puxar bastante, que é a criatividade. Tentar, tentar sair daquele conceito que é muito conhecido, da caixa, não é? Mas tentar sair do formato e puxar diferentes emoções uh, na música, de, uh, eu, acho, eu acho que o processo criativo é semelhante simplesmente nós usamos estímulos diferentes estímulos diferentes exatamente diriam que exageras mais por exemplo quando há uma cena mais triste exageras mais nas notas mais uh... por exemplo para as crianças isso algo tem que dependendo da cena tem que, tem que ser aligerado mais. ah De ok dependendo tem que da cena Exato. senão os medos começam todos a chorar Sim, tem que ter o cunho claro. tem que ter o cunho da tristeza tudo uhum. bem aquele aquela caminha vai lá mais mais dark Imagina, não pode ser, não pode ser demasiado, punk não. ou demasiado, não é? Uhum. temos que respeitar. Tem que haver uma expressa ao fundo de tudo. Não, não, quando é para dramatizar, é para dramatizar. Certo. Agora, não tem que ser uh, preto... Por exemplo, eu uso muito a, a associação das cores à música e a, a, a essa parte sentimental também, as emoções. Estão todas, para mim está tudo associado. Um, não, o, o desenho de som de, de uma peça ou de um, um espetáculo uhum, uhum. ele passa por várias tonalidades, passa por vários tons passa por vários andamentos, vários ritmos várias, várias massas sonoras várias uh, junções, por exemplo, de instrumentos que criam determinadas emoções certo. E, de, e que estimulam determinado, determinadas palavras-chave que, que o texto tem e que nós uh, não podemos perder porque é o fio ou seja, quando nós criamos um texto é o fi, o, o objetivo final tentar lá claro. e nós não, não nos podemos perder nisso. Então, quando a, a cena é muito uh, mais é mais dramática, com as faixas etárias nós podemos carregar mais ou não, não é? Claro, Mas exatamente. há sempre isto várias tonalidades de cinzento, não é? E essa claro uh, e essa essa essa questão é, é é uma questão que a gente tem que gerir. Assim como o, o a brilhantar. Há muitas tonalidades de branco, não é? Claro. Ou de amarelo. Exatamente. E, e a, a esperança e o cor-de-rosas. Portanto, pode ser mais melancólico. Pode haver uma alegria melancólica. Sim. É verdade. Há uma é alegria verdade. melancólica. E é depois verdade. há uma alegria super uh, eufórica. E, e é exatamente... Temos que ir buscar, por exemplo, se for para compor uma música eufórica, uh, vamos buscar sonoridades e vamos juntar instrumentos que que causam essa euforia, juntamente com, rit com ritmos, juntamente com harmonias, não é? E frases, há frases que, so que, que nos suscitam uh, diferentes estados de espírito. Então, é preciso fazer um estudo, uh, e esse estudo passa muito pel pela capacidade de ouvir e perceber o impacto que tem a música uhum. no nosso corpo. Claro. Porque são, são ondas vibratórias, claro, que têm influência no, no nosso físico, E não é? além de ser no nosso corpo, pensar na globalidade das outras pessoas. Claro. Que é do público ou, ou a generalidade. Como é que isto é, como é que este acorde funciona na globalidade do ser humano, não é? Quando nós estamos a compor, estamos a compor para um público. Claro. Se nós formos, eu penso, eu não sou compositora, eu não sou músico profissional. Uh, Mas tens música dentro de ti, portanto. Tens música no sangue. Tenho, tenho uma sensibilidade. Uma sensibilidade extra. Que foi que se foi, foi, foi trabalhando claro. de, de, ao longo do, do tempo e por várias experiências. Uh, e e essa, essa capacidade de, de ver também... Uh, isto é o que diferencia aquele músico que quer apresentar o seu produto final de si próprio e aquele que quer uh, entrar em comunhão com. Em comunhão com, exatamente, que é completamente distinto essa, essa experiência, acho. Eu, que é quase em vez de, de expressares uh, de dentro para fora, de certo Sim. modo estás a captar de fora para dentro. Acho que é um bocado isto. Uh. Sim. Nós... realmente isto é um bocadinho em aberto não é? é isto é uma se conversa se... muito profunda para... para, para, para Podíamos estar aqui duas horas a falar disto não sim, é? Sim, S sim. Certamente mais duas horas Mais duas horas. É o processo mais de, de, de... de... Mais relampadas Quem sabe no futuro vamos <risos> dar mais... continuidade a isto eu Mas é trovoada. Uma trovoada. Toda é... a relampejar daqui, daqui a pouco Olha, mas muito interessante. Uh, e também daqui a pouco vamos falar realmente da tua parte mais, digamos espiritual Pode-se dizer isto? Pode-se ah, dizer tá. que esta parte... <risos> Mas antes de mais, vamos aí à Sara. Sara, tu flautista, portanto, estudaste Bom. flauta de Bisel, Sim. certo? Na Escola Superior de Música de Lisboa. Sim. E também lecionas no Conservatório. Exatamente. E lecionas flauta. Sim. De Bisel em específico flauta ou flauta em jogo? Bisel. só de Bisel. Só de exatamente. Só que a flauta de Bisel é um instrumento que tem... Bem, essa às vezes é complicado que o pessoal ah, flow, pai, tocas flauta, mas também na escola não, não tem nada a ver exato <risos> ah, então não tocas toco singles de piano ah, então tocas piano, não, não, eu toco flauta sou flautista Achas uh... que as pessoas não levam a sério o público em geral não, não levam a sério não levam a sério por causa disso porque precisamente é o instrumento de entrada à música é, porque alguém convencionou, que convencionou O que é que tu achas disso? Tu achas que é de facto o melhor instrumento para se começar na música? Não, não é. Uh, é fácil chegar ali e Sim, isso é. <risos> uh, mas precisamente que é um instrumento antigo, não é? Se calhar, em termos históricos, provavelmente e de sopro é dos, dos instrumentos mais antigos. Mais antigos. Uh, claro que sofreu transformações, como sopro ser em osso. E... Uh, é muito fácil realmente produzir. Um. Agora produzição um com qualidade, com a uh... Se calhar não é, não é. Essa parte implica muito estudo, muita, muita, muita dedicação. Claro. Uh, porque o aquele, né? além de flauta de bisel chama-se também flauta doce. Uh, há, há os puristas que acham que só se devia chamar a flauta doce. Há, há flautistas que não acham... Nem sempre, aquele, nem sempre a flauta tem de ter um som doce. Uh, mas realmente, como há esta massificação, uhum. é, às vezes é complicado. É complicado mostrar, não, estão é um instrumento tão profissional como os claro, outros. Claro, exatamente. Uh, tem repertório, 900 anos de repertório. Uh, tu achas que te compositores ]ias... ainda a escrever para flauta e, e, e, e, e também tem a versatilidade. Tenho visto agora, por exemplo, de flauta de visão no jazz e que fica brutal. Uau! Que não é uma coisa. Não é um convencional no jazz. Exato, não é normal. Jazz, Exato, mas, não é normal. Uh, e grupos mesmo, há vários grupos que usam a flauta. E portanto é um bocado difícil uh, transmitir isso. E, e realmente... Que instrumento achas que te se devia de portanto? Teria assim um instrumento assim a primeira, de introdução. primeiro era o corpo, exatamente. O primeiro okay. era para ver, a, a ver com o nosso corpo. Porque é porque a voz quer dizer nós temos tantas hum. formas de poder fazer som só com, só com isso, não é? Exato. Uh, e só depois passar por um instrumento. As eu não sei uh, Provavelmente... Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu sei que há várias opiniões, eu, eu fui nadar a minha porque pode ser um bocado controverso Compreendo. Mas sim. provavelmente Compreendo. Há, há instrumentos que poderão ser mais intuitivos. Uh, para começar, se calhar numas cordas. Um, um instrumento de sopro. Uh, eu não sei se é o mais intuitivo, sinceramente. Lá está porque é uh, uh, uh, conseguir tocar flauta de bisel afinado, não é? Porque é fundamental também educar, para ouvir, não é? Para, Exatamente. Para, para, para para, uh, um, o chamado bem ouvido treinado musical uh, é, é, é, não, Eu não acho... Pela minha experiência... Sim, eu, sim. Eu, eu, eu regra já o trabalho quase a título individual ou claro. por grupos de dois ou três mas já trabalhei com turmas e quando trabalhei com turmas sendo flautista para mim estava... <risos> horrível, porque estava um a um, a, a corrigir de a corrigir A experiência super. não há mesmo, portanto. <projectile sample> uh, não não é. é não é fácil para quem faz. E atenção, eu já vi trabalhos massificados em turmas, primeiro ciclo de trabalho com flautas, de, de, que me arrepiaram. É, portanto, num, num, claro. não, num, num... há pessoal aí que sabe fazer muito bem esse trabalho. Pelo bem ou pelo mal? Não, pelo bem, <risos> <pull ben. risos> pelo <European. tien> então, bem. Então, mas okay, já me pelo mal. Atenção, temos que fazer justiça. Há pessoal aí a fazer um trabalho excelente, mesmo. Uh, mas não é fácil. Não, não acho que seja o ideal. Não, real, realmente eu acho que tens razão. Eu nunca porque... cheguei a tocar o Titanic. <risos> pois, é pá. Eu... O Titanic. É, pá, nem eu, é verdade, o, o Titanic. O Titanic, o Titanic é pá, eu falo por mim. Os meus alunos não tocam o Titanic. Estão proibido. okay. proibidos. Estão proibidos. Porque é uma coisa que já é... Espera, mas Gostá, é massificada, é não é? é e eu, eu acho que... Eu até... Gosto de música, nunca enverdei por essa área, nem, agora, nem, nem será agora, porque eu acho que não, não faz sentido para mim. Mas de facto, na escola era flota não é? E epá, era 20 miúdos, 25 miúdos, às vezes já tive turmas de 30 miúdos. Epá, e talvez eu não, não continuei com o gosto por causa disso mesmo. Porque a professora não consegue dar conta desses miúdos todos ao mesmo tempo. Epá, Há duas coisas aqui em questão: às acho vezes é que... trabalhar com os miúdos. Não é? E há aqueles que vão separar E depois uma também uma bela, tem a ver E há E há E também há uma coisa que é fundamental Quer dizer Que é a qualidade do instrumento Por acaso há páginas do YouTube A gozarem com flautas e e, flutos, e, CPC, Sei. e já houve uma resposta De flautistas profissionais que está Na minha opinião está brutal a dizer Com flautas 3 euros e tal com, mas lá está. Mas eles são mas profissionais É Obviamente também não se vai dar uma flauta de 1500 euros a uma criança de, de, de 6 anos, 7 anos. Lógico. Mas o instrumento em si tem uma péssima qualidade, o que também não ajuda a nada. Não... Era preciso, se calhar, antes de passar para a só ok, vamos experimentar tocar, vamos experimentar superar, se calhar, fazer o. Outra, há, há um processo que pode levar até isso tem, também tem alunos que chegam pequeninos e às vezes a ideia é superar e é preciso, há um processo e há, e há outras formas há outras formas, se calhar mecanismos lúdicos de fazer a coisa com bolas de sabão Exato. Com, com, com balões se calhar para aprender a gerir antes de vamos tocar na flauta vamos é aprender completo. a superar primeiro Exato, e porquê a flauta no teu caso? porquê que decidiste Epá, é este o instrumento que eu quero ser uh, uh, profissional, é este um instrumento que eu quero dar uh, parte de mim? Dizia a minha mãe que eu com 4 anos, não foi, não foi assim, sim, mas eu com 4 anos uh, disse que iria para o conservatório para ser professora de salto e fui para o conservatório, efetivamente, com 4 anos. Um, eu acho, eu, não, eu, eu sinceramente, é, é aquilo que eu me lembro. Mas lá está isto, quatro anos Quatro agora. anos, exatamente Foi um claro. ano passado, há dois anos <risos> uh, Os meus pais uh, tiveram ligados uh, a projetos de caridade e, e houve uma altura em que isso, se calhar, na minha altura, há dois anos atrás Tinha muito a ver com famílias alemães uh, Que apadrinhavam algumas crianças mais carenciadas os meus pais, se calhar na altura, em conjunto com outras pessoas Porque eram pessoas devotas uh, claro. uh, hum. uh, Ajudavam a gerir isso e havia um casal um, alemão uh, que frequentava a nossa casa para o chá rigorosamente às três ou às quatro, não claro, falhava, Ponto e que tinha uma dado. filha flautista. Ok. Uh, e ela uma vez esteve lá em casa a tocar. E eu realmente lembro-me de, de, de ficar. Fechneiro. Há uma questão que eu gosto muito, que é quando as coisas nos.. Tipo, temos pois. uma estaca que nos põe assim para a parede encostados à cadeira e que estás a e não. Há, há filmes que provocam isso, há concertos, há músicas, há obras de arte, há conversas, se calhar... E para ti foi aquela, e... aquela rapariga que estava e a cor. E ainda por cima, a minha primeira flauta foi ela, que, que era a flauta dela, foi, foi uma que não havia cá convites portanto... É, é é exacto, claro, <risos> Exato, claro. Uh, foi a flauta. E depois, eu, o meu processo no um conservatório, houve uma fase em que eu felizmente tive sem professor, por outras razões, uh, e que tive no clarinete mas, de esse meu professor um dia aparece porque, oh, entretanto, criou-se, vendia um ano passado. Um <risos> okay, ok, Mas não era Sara um, passou Era um não. Ele cada vez estava de trumpe, clarinete lá em casa. Hum. Eram os irmãos a fechar as portas, o professor ganhinha. só a minha mãe que, pronto, lá a mãe tinha paciência. Claro, exatamente. <risos> <risos> uh, mas, uh, entretanto, há esta criação de um uh, antigo abenito, coordenador de educação artística e que eles fizeram orquestra de música antiga da Madeira e era toda com flautas e eu adorava ver aquilo um dia, então eu no aeroporto, tinha que para a minha mãe que ia fazer não sei o quê e aparece o meu professor de flauta tipo queres ir para a orquestra? eu tinha 13 anos e eu lembro da minha mãe minha mãe acho que foi é relevante os ia e ah, o senhor se encontrou, -me. ele quer me convidar! -te. E a minha, vamos com calma, tens o clavinete e Não! <risos> eu quero a flauta! Uh, e ele acabou por ir lá ter a casa. E. Eu não sei se, se provavelmente tivesse ficado dessa fase. Sem, se não tivesse ficado sem essa fase, sempre sou, provavelmente tinha passado para a flauta transversal. Uh, Mas sempre no mundo da flauta, portanto, e no sou, mundo dos sopros, sopros em geral. Sim. Apesar de adorar, qualquer não. Há instrumentos que me mexem para negativa. Por exemplo,. Uh, Falta, falta de pano. <risos> Pronto. Pronto. Eu podia dizer outros dois, mas vai ser mais, mais, mais, pode ser mais chocante, tem mais de ficar calado, porque depois depois apanho o pessoal, toca esses instrumentos e olha para mim de lado e não. Uh, não, falta de pano. Uh, sim, se calhar. Ou mas... trombone. Não, turbone gosto. Todos. Tuba. Tuba. Ah, eu adoro Tuba. os metais todos. Que... Pai, eu lembro-me de ter aí uns oito anos é pá ir tocar tuba, tuba pela primeira vez lá na Escola da Pena porque veio lá uns músicos e mostrar os instrumentos que nós sim, nunca sim. tínhamos visto Pá, eu adorei aquilo tuba. Tuba. tuba ah é lindo eu adorei aquilo Os metais todos são mortais eu adorei aquilo e eu só toquei para aí umas 5 mas... sopradas também não havia calvites e mais é nada isso? Pá, mas isso ficou-me na cabeça Pronto. muito impressionante portanto a flata para ti foi isto ficou-te e nunca mais te deixou não, não, é o amor para toda a vida, é o meu amor mais fiel. É amor para é... toda a vida. É assim. Opa, se calhar é um bocado pretensioso dizer isto, mas eu, eu considero uma parte de mim, ou uma continuação de mim. Claro, uma extensão. É... Sim, uma extensão. É... Sim, sem dúvida. Não... Fascinante história. É é fascinante. Sofia, <risos> e o acordeão? Agora disse direito. Ah. E o acordeão, tem influência de família ou tu escolheste simplesmente porque viste também alguém a tocar e... Não, só tem influência de família. Da mãe. da mãe Exatamente. Eu tinha 8 anos e minha mãe inscreveu-me no acordeão e na braguinha. <risos> Portanto, eu não tive opção. Mas assim, pensa, assim, é pá, tu vais e tu vais e tu vais. Não, não, não, não, porque eu não resisti. Não, ah, sim, não. exato. Okay. Era uma coisa, uma atividade extra-escolar extra e pronto. Exatamente, exatamente. Tinha 8 anos minha mãe inscreveu-me no gabinete de coordenador mas de educação. Te... Desculpa te interromper, mas tu tinhas familiares que tocavam uh, acordeão? A minha mãe tocava piano de ouvido. Okay. E toca, sim. Okay. E toca de ouvido. E ela pensou: ah, okay, a minha... talvez a Sofia dê assim, uns toquezinhos para a música, não é? Sai a mim Então ela inscreveu-me no acordeão e eu comecei a ter aulas com o professor Manuel Vieira, que foi uma professora até os 20. Um, fiz parte da Orquestra de Acordeões e também nessa mesma fase entrei na Braguinha. Era o professor uh, uh, Ricardo Agrela que esteve a viver no Porto Santo e infelizmente já faleceu. Uhum. Uh, e de altura eu tinha aulas juntamente com o Roberto Moritz. Uh, exato, exato, exato. <risos> e era, e nós, eu lembro-me de termos aulas, aulas Portanto, os dois. Eram colegas. Sim, exatamente, éramos São colegas. colegas. Uh... Sim, sim. Somos amigos, é diferente, sim, sim. são coisas sim, sim. mais, mais, mais <risos> fortes, <risos> é, é. mais bonitas. Depois, uh, após 4 anos, nestes 12 instrumentos, a minha mãe tirou-me da Braguinha e eu, ok. E pôs-me no conservatório em piano, porque o objetivo dela era que eu viesse a piano. O objetivo era sempre o piano para, para sim, a tua mãe. Portanto. Porque a minha mãe tinha um piano okay. já com quase 200 anos e. E o que é que e, aconteceu? Uh... Não foste para o piano, porquê? Eu fui para o piano. Foste para o piano. E tive três meses no piano, e vou ser sincera. Não gostaste? Eu não gostei de uma coisa, infelizmente a minha mãe devia ter insistido mais, mas o meu professor, eu tinha a minha postura do acordeão, que era assim, mais curva. E o professor de piano fazia-me assim, nas costas. Em direita às costas, é, eu exatamente. Então, eu tocava então... um bocadinho e fazia assim. <risos> Eu, que, que, que lá, filme, aquele chateou-me, claro. aquele chateou-me, estava no sexto ano, e disse mãe, não vou mais para o piano, e não fui, e não fui. Pronto. Uns anos depois, inscrevi-me outra vez no conservatório, já estava na universidade, em flauta transversal, porque também tenho um fascínio por flautas. Ok. Adoro. Ok. Tá. Eu estava na, na, na, na tuna, tocava acordeão uhum. na tuna, mas eu, eu, eu sempre gostei de, de explorar instrumentos. Embora não fosse uma aluna muito dedicada... Mas, eras mais curiosa, portanto sim, mais então curiosa. fui estive um ano a aprender flauta transversal e para dar assim uns toquezinhos a minha professora na altura dizia que eu tinha que comprar uma embocadura nova mas lá <risos> o meu objetivo era, era, era explorar e conhecer e, e divertir-me um, e pronto, o acordeão uh, foi-se solidificando ao longo do tempo juntamente com a criação de, de amigos então uh, posso Exato. considerar que o meu grupo de amigos é, uh, é e fui uh, o impulsionador uh, para que continuasses e, e, e continuas até hoje uh, a tocar acordeão continuamos nos elevados da breca nos elevados da breca sim, sim. sim, porque depois de ser mãe tive uma situação de saúde complicada que me levou a tomar algumas decisões uh, nomeadamente sair da, da, da banda da lei que, na qual eu toquei uns aninhos um, e tive que fazer uma opção mas a, a música se sempre por não começou a fazer falta neste interregno ah, okay, okay. neste interregno de 4, 5 anos Epa, começou assim, a fazer, é pá, mesmo começou-me a fazer muita falta e foi aqui que, que, que, que surgiu os elevados da Breve exatamente uh, sim, não. e foi o reencontro não foi 4, sim, e muito uh, boa -se, não mas deixei deixei de estudar como como claro precisava ficaste não é? um bocadinho preciso... ficaste um bocadinho enferrujado logo no início sim, sim sim sim porque para tocar é preciso tocar claro, é preciso praticar <risos> portanto, praticar exatamente, sim, como quase faz tudo faz parte do dia a dia não é uh, e deixou de fazer parte de a partir de 2015 deixou de fazer parte do dia a dia então comecei a perder. Ia fazendo algumas substituições na banda, na banda da lei, mas comecei a perder a perder, depois veio os elevados da breca. e do Para retomar. Para, para retomar. Retomar. Sim, para não perder tudo de vez. E agora está tudo excelente. Tá tudo sim, está a ser um desafio, porque para além de, de, de estar a, a, a, a reaver o acordeão, não é? A, ele está a aparecer de uma maneira diferente. Por exemplo, Uh, okay. Quando a, a, Os arranjos que a Sara faz, os arranjos que a Teresa também faz. A forma de escrita de, de, das partituras não é, uh, isto, isto é, é a realidade, não é uma partitura é? de acordeão. Logo exige alguma adaptação e mesmo treino de leitura mental e de ginástica para fazer com que aconteça no acordeão. Uh, às vezes é preciso fazer a umas alterações. De Exatamente, assim como <risos> aquilo que, que eu já fiz uh, a Sara tem que adaptar ou a Teresa tem que adaptar para o bandolim uhum. ou para... Lá está, nós não somos compositores nem registros. portanto nós assim. passamos a ideia para o papel e depois cada um vai fazer com que essa ideia funcione no, inst no seu instrumento Exato. e a, a beleza muito bem e cada um uh, contribui para que que sim. a coisa fique, sim, fique sim. só o bem sim. e que seja grandes músicas Sim, e muitas vezes o potencial por exemplo, a Sara que tem o potencial das, das mil e uma flautas não é que ela toca mil e uma flautas e tens, tens, É verdade, tens? eu ia perguntar isso <risos> tens mil e uma flautas? Sim, sim, não é flauta. não. Não. A, a minha primeira usar? flauta uh, hum. eu tenho a impressão não, acho que uh, não sei, não me lembro é assim, a uh, vocês estão todos a ver o que é uma flauta de bisel, não é? Certo. Uh, esta parte aqui da flauta é que é o bisel, portanto, temos a cabeça da flauta, que é o nós esperamos e tem aquela parte, que é o bisel, é, uhum. é um termo de carpintaria, não é? Uh, que é a boca da flauta, é aí que se produz o som, não é cá embaixo, não é? aquela cena do pessoal tem a mania de tapar o de baixo para pensar que vai parar não, não vai dar para aí, tem de ser aqui. Uh, e, e é uma parte, se calhar, muito sensível, é tentar sempre muito bem tratada, uhum. ou, ou seja, a foto sendo assim, ser um instrumento de madeira, aquela é uma parte que apanha com uma é, saliva Acho que pode fazer cogumelos, não é? Se uma pessoa não anda muito bem, que cai linhas fungos. Uh, e a minha não não teve cogumelos, mas ficou um bocado corroída com o tempo. Uh, Flautas. Eu não tenho metade das flautas que devia ter ou que queria ter. Uh... Ah, mas tu tens muitas? Tenho algumas, sim. <risos> Portanto, hoje, hoje em dia tem... 50? Ten... Não, quem dera a mim. 30? Não. Eu 50 50, hoje, tem Sim, para já, hoje em dia tem a família clássica, que é, vai desde o uh, abaixo. Uh... Portanto, esperaninhos, encontrar o tenor e baixo, são cinco. E tem aquela nova que estás proibida de calvento. Sim. Eu tem comprei uma agora uma. A <risos> Garcline que que é, é baseada numa foto renascentista que parece autenticamente um lápis, é mesmo muito, muito pequenina. E faz um barulho é, muito agudo. Se as pessoas pesquisaram no meu Facebook para o que Sim, eu vejo, eu vi, é uma Sim, coisa muito pequenina. É, e realmente, yeah, yeah, yeah. Eu, para já, lá está, há o pessoal que pensa que aquele, o facto de ser pequenina é fácil, não é horrível. Eu tenho que me habituar a tocar aquilo. Uh, para já tenho que trabalhar a afinação. E é mesmo muito, muito aguda. A tartaruga lá em casa ficou um bocado estranha. É né? é <risos> as frequências é isso que é as frequências. É, é uma é uma flauta que se o que mais que é o Mas é uma vez que a que um dos flauta digamos que o período de dor que da flauta é renascimento e depois, se calhar, o renascimento e o que é o o que o que que é o que que que através de queira de madeira, a substituir. Uh, a música, nessa época, é feita com vários tipos de afinações. Portanto, hoje em dia há um, um, standard. Há um standard, que é um Lá, que é igual a 440 vibrações por segundo. Certo. Ou, eu hoje em dia já uso mais o 442. Na música antiga, por exemplo, se nós vamos tocar a música francesa, o Lá está a 392. Uh, se vamos tocar a música música alemã, a frequência regra já do barroco é 415. Se vamos a, a música ita italiana, é muito mais brilhante, muito mais virtuosística. Se calhar é 470. Portanto, o ideal para mim era ter uma flauta de cada dessas. Certo. uma não, porque depois, se calhar, ter a e contralto, que são as que são mais usadas. Depois tem tenores. A Sofia gosta muito de tenor. Adoro. É, assim, uma flauta. As graves. Uh, que, há uma, que é a chamada voice flute, que é voice ré. Flute. Uh, e depois, há os baixos e há baixos, por exemplo, o maior baixo do mundo tem 4 metros de altura. 4? Infelizmente, estas são, pá, abre-me são um pequeninhas já não dá para tocar. Uh, <risos> eu não, não queria, não, não, se calhar, numa dessas não, mas se calhar, eu não tenho metade das faltas que, que queria ter. Uh, e que queria, okay. calhar, E calhar, penso que não vai ser, infelizmente não é só com concertos se calhar são um euro é que vai dar essa é, possibilidade pois é de, de, porque a sua flauta lá está no para início isso temos que jogar é um instrumento barato claro exatamente pois é uma flauta que, que os meus alunos podem iniciar são cerca de 50 euros pronto obviamente para algumas pessoas isso pode ser complicado atenção. claro, exato mas comparando a instrumentos se calhar vamos para para, para os mesmo outros sopros sim, sim, sim é, são já muito já mais o um, um primeiro instrumento já são na onda dos 500 euros se é, calhar pá, é um investimento mas a verdade é que pois é preciso um investimento brutal, quer dizer, não sei claro ah, muito, muito, muito, muito grande depois os outros percentuais já são, já são mais vai claros mudar hoje não, ninguém vai me lugar hoje, peço desculpa isto acontece sempre, já aconteceu num episódio receber uma chamada e o convidado a atender portanto foi, foi, foi muito interessante estamos a ficar sem tempo mas eu ainda quero vir aqui à Sofia que hum. estudou, que estudou hum. na escola nacional de Feng Shui Feng Shui, Feng Shui. Ok, tenho Mas antes de nós avançarmos para aí, quero dizer, aproveitar este tempo, que o Relampada tem um Patreon agora. É verdade. E vocês podem apoiar o Relampada com apenas um euro. É verdade. O Patreon faz com que vocês desse lado. <risos> Se quiserem apoiar-nos, consigam fazê-lo. Se vocês gostam daquilo que estamos a fazer aqui no Relampada e vocês gostam da, da representação que estamos a dar à cultura Madeira em si e à cultura que passa por aqui para Madeira, apoiem, vai a uh, patreon.com barra e vejam lá da maneira que podem apoiar. Nós agradecemos todo o apoio. Mas sim, feng shui. feng shui. Então, diz-me lá <risos> pá, a história Olá. de como é que tu foste bater ao Feng Shui. A sério? desde o início. Não, eu não sei se queres que é desde, desde in... Exatamente. De <risos> Isto está tá bem virado. Epá, não sei como que... Está bem virado. Está bem virado. <risos> não sei o que fazer. Está bem virado. vai dar outro programa. Está bem virado. <risos> é uma coisa... Desculpa. Outra terminologia. É está bem posicionado. Ser. Mas eu portanto... Não seria nada apaixonada para coisa, coisa. Portanto... <risos> não... Uh... Bem, para falar do início ou para falar da sala? Não sei, podes falar da sala só para nos elucidares aqui o que é que a gente pode fazer de melhor, ah, não vou pagar. Ou, ou não. Estou brincando. <risos> exatamente, sim. Isto é uma consultoria um bocado... Brincar, assim. brincar. <risos> Somos abusadores, um bocadinho fazes. Ah, ok, ok. Hum, bem, vou falar do Feng Shui. Sim. Pode ser? Sim. Pronto, Feng Shui como é que apareceu na minha vida, não é? Foi em 2013... Quando fui assistir okay. a, um, a uma palestra, portanto, eu estava a passar na rua e lembrei-me, a minha mãe tinha-me falado de uma palestra que ia acontecer na, na Pousada da Juventude, que era promovida pelo meu mestre de Reiki, uh, sobre Feng Shui. E eu entrei uh, aleatoriamente, e foi mesmo aleatório, então eu fiquei, como a Sara ficou, ao assistir à, à sua amiga. Amiga não. No, no início, não é? à flauta, eu e fiquei f... assim também. Ficaste mesmo uh, fascinada por aquilo. Fascinada pela, pela forma como a Rosa Pires, que era quem estava a dar uhum. a palestra, uh, falou e abordou uh, o tema do Feng Shui. E mudou a tua vida. Sim. Porque, de facto, entra em e... muitas áreas da nossa vida. não é O Feng Shui entra em muitas áreas da nossa vida. Entra em tudo. Em tudo. Tudo. Desde... Sim, não é só uma questão de curatismo. É uma questão de, de forma de ver agora o mundo, as pessoas e sobretudo a nós, a nós próprios. Uhum. Um, e, e então uh, o Feng Shui surge dessa forma assim, mesmo em, quase como uma injeção. Ok, uma relampada uh, foi a lampada foi assim uma, uma vacina muito, muito forte que eu tive na, na, nessa altura. Comecei a ler e seis meses depois já estava inscrita na... Inscrevi-me no curso que era presencial em, em Lisboa e ia todos os fins de semana. Não, todos os meses, de 15 em 15 dias, uhum. às aulas. Às aulas. Sim, foram três anos uh, a estudar. E foi o um, um curso que... É a tal, é o tal uh, formação não convencional que, eu, que não aparece nos currículos. Claro. Mas que depois faz assim um... Uma forma de pensar, em... portanto, eu nasci no Ocidente, mas uhum. eu, eu estive a estudar a metafísica oriental, claro, portanto, filosofia metafísica oriental, exatamente. Então, eu, o período em que eu uh, estive a estudar e continuo a estudar, porque a partir do momento em que se começa e se, e se, se apaixona, é um contínuo... vai até o fim da vida, exatamente, exatamente. E, é, e é isso. Uh, o que é que aconteceu no meu cérebro? Começou a rodar. A forma de ver as coisas começou a fazer isto. Exatamente. Não só na perspectiva ocidental, mas tentar perceber o que é que o Oriental traz para abrir uh, os nossos conceitos ocidentalizados, não é? Que, que, que já estão enraizados na, na nossa ancestralidade aqui, uhum. não é? Uhum. Uh, e e todo, toda essa mudança de, de filosofia, formas e regras, vá lá, ou leis, mandamentos, vamos, assim, numa uma forma básico e muito, muito velóteo uh, fez com que agitasse todo o meu mundo e, e a forma de ver as coisas. Foi uma fase complicada de, de gestão interna e de, de de questionar muitas coisas que, que eu, em que eu estava envolvida e situações formas de ver. Hoje em dia ainda acontece é, ainda acontece, mas uh, é a tal coisa Uh, feng Shui está baseado no, nos conceitos mais latos, não é? Do yin-yang, a, a Exato, polaridade. Claro. Então aqui, uhum. orienta-ocidente, -o, o que é isto? Que Exato. É? Juntar os dois causa uma certa neutralidade. Tentar compreender os dois e fundir causa uma neutralidade. Portanto, eu não sou só ocidental, eu não sou oriental. És os dois És a junção é, dos dois é... o meu trabalho interno é muito tentar compreender o que é que um tem o que é que o outro tem e tentar validar isso dentro de mim sim, não é sim. E, na, e na minha prática uh, tentar aprender com um e com o outro com a racionalidade de um e com a, a espiritualidade do outro porque atualmente a China é mais racional exato do que e nós mínimo. estamos cada vez mais Espiritual. É verdade. Portanto, há aqui uma fusão. Os povos de... estão a virar, realmente. Sim, sim, sim. Estou boa sim. visão da coisa. Eu uh, agora fiquei. Nós facilidade. estamos cada vez a procurar a tal meditação, não Exatamente. é? <risos> Exatamente. Enquanto, a ir à nas, enquanto na, na China está cada vez mais capitalista, está cada vez mais parecida, lá está, ao, aos Estados Unidos, por exemplo. a claridade, isso Completamente. está associado também ao movimento, não sim, é? Sim. Ao, ao movimento da Terra, ao, ao ciclo, aos ciclos de tempo, uh, à evolução da humanidade, não é? Nós supostamente. Uh, eu, eu vi num documentário, e isto faz-me bastante sentido: o tempo que existe da humanidade uh, corresponde, em termos de tempo do mundo e do universo, não é? Corresponde a 3 minutos yeah, exactly. de vida. Exactly. Ou seja, de, é mesmo. De, de nós tempo. não somos nada A nossa facto. humanidade, não é? de, de, fo de, a três de minutos. facto, em visão macro, nós não somos nada. Então, não. Exatamente. E essa. essa e então a nossa transformação também corresponde a um ciclo. E, e ir buscar. O, o Feng Shui. Porquê o Feng Shui? Porque o Feng Shui não é só a casa, não é só. Exatamente. Lá a... está. Nós não é só... estereotipamos não. um bocadinho aqui no início. porque Porque toda a gente, não. de facto. Não, não, isso, não toda a gente, mas, é muita sorte para montar, sim, mas grande. Sim, mas grande a... A parte. Mas o boas facto energias, é que grande parte da, da nossa audiência certamente pensa em Feng Shui apenas no sentido decorativo. E é um bocado isto que nós fizemos agora de estereotipar para que tu. Qual é a câmara? É Pode ser a esta, esta daqui? Exatamente. Feng Shui não é decoração. Pronto. Não é. é decoração. É decoração. É de não é decoração. A decoração é uma forma de intervenção. O Feng, Shui, o Feng Shui é a relação de um espaço com a pessoa. Não é? É sempre certo. a relação do, da pessoa também com o espaço. Um, este, este estúdio, por exemplo. Se não tiver uma boa vibração em termos de, de, de conjugação de arquitetura não é? dos materiais que se colocam desta... se não houver uma manutenção por exemplo, vai haver acumulação de tralhas vai haver... se não houver limpeza, vai acumular essa, essa, esse lixo que fica ele vai interagir connosco, porque nós todos os dias vamos passar e vamos ver o lixo ali, mas até podemos esquecer que ele está ali. Mas todos os dias <risos> ele traz-nos informação que se marca. E, portanto, nós, e a, no, a nossa forma de lidar com aquela situação é de, muitas vezes, é de ignorar, mas depois chega a um ponto em que não ignora e a pessoa já está, já está com um, um, uma montanha de lixo, por exemplo, para destralhar da, da sua casa e depois, ao olhar para aquela montanha ela desmotiva então e essa desmotivação isso vai afetar uh, o seu dia a dia vai vai afetar a sua m, uh, a sua forma a seu humor e o humor é, é, é uma das, é das maiores virtudes que uma pessoa pode ter o humor os budistas também falam disso uh, um, e, e é muito interessante que um, uh, ver ver um, a relação que nós temos com o espaço portanto, o cuidar do espaço é cuidar de nós porque o espaço alimenta-nos assim como nós também alimentamos o espaço se nós não gostamos não é à toa que entramos num espaço e, e nos arrepiamos ou não, não, não simpatizamos ou não, não queremos estar ali e há outros que até é difícil de sair. Por exemplo, da, da casa da Sara é difícil de sair de lá. À volta da mesa. Temos que conhecer a casa da Sara. Muita sair de lá. história acontece na casa da ah, Sara. É, ah, é. Uma vamos mais marcar um colpada com todos os elevados da branca lá em casa. Pronto. Ah, exatamente, então, é isso aqui, é que é é, é. é fazível, é À volta da mesa, olha. À volta da mesa. sim, de casa. Lavar a oce e fazer a cama. Sim, Pronto, eu sim, a sim, eu preciso ah, disso na minha, minha vida. e preciso disso Como é que Eles precisam de. Sim. Mas de lá, facto, o feng, o feng Shui, feng shui é fascinante. E obrigado por sim. nos teres elucidado, não é? De teres educado um bocadinho. E estes conceitos passam também para a música. Exatamente, sim, porque no isso também caso, tem grande no efeito. No sim. sim, na, na leitura efeito. daquilo que se faz. Nos eu acredito propósitos. que podíamos estar aqui só um programa de facto a falar de Feng Shui eu acho que vai ficar aqui por um momento que vais voltar e vamos falar de Feng Shui okay. porque eu acho isto super interessante e eu acho que agora, aqui nesta nossa conversa eu já fiquei com o peixinho de ir, uh, pesquisar mais e de, de saber mais portanto, Boa. olha, já teve um impacto em mim espero que tenha tido um impacto ali na audiência portanto, okay. obrigado Obrigada. bem, malta, vamos fazer o seguinte para nós terminarmos, vamos fazer um joguinho um joguinho, jogo. um joguinho que chama-se A Tramas ou Não A Tramas A Tramas ou Não A Tramas E o que é, que é isto? O A Tramas ou Não A Tramas é Eu peguei em vocabulário madeirense Não é? Que lá, de cá, regionalismos Como o Relampada é um dos Bom, regionalismos sim. madeirenses Mas eu fui mesmo aos confins dos, dos, dos, Do vocabulário Portanto, eu tenho aqui cinco palavras que vamos tentar ver se vocês adivinham e como nestes episódios, nestes mais de 20 e tal episódios, eu reparei que cada vez que fazíamos este jogo as pessoas ficavam completamente perdidas e então desta vez eu vou alterar um bocadinho. Eu vou dar-vos três hipóteses e vocês têm que acertar na, na hipótese correta. Podemos fazer pontos, mas de facto é que a gente não tem nada para dar. mas pronto não não, dizer... tá tem. tem só mais temos eu. conhecimento. Só Temos só conhecimento. Mais eu, tá <risos> temos conhecimento. Não, eu já é É, também já. É pá, muito aceito. Ora bem, primeira palavra. Okay. Casaca. Ah, é. Será um casaco grande? Será um habitante da cidade? Ou será uma camisola de lá? Sara, queres com quer começar? Fica mais difícil, anda. Fica mais difícil, não é? Conheço <risos> a expressão cortar na casaca, não é? Cortar na casaca. Cortar na casaca. Espera, casaca grande, uh, camisola de lã, ou. Ou oh, habitante da cidade. Não, eu acho que nenhuma dessas tem a ver com cortar na casaca. Hum. O casaca? Bem, acho, o, o ou nome, então. Máximo, ou então grande, mas eu acho que deve ser o coisa, não é? Onde deve, de... deve ser camisola de lã. <risos> queres chutar? Também queres? Vai, vou com a camisola de lá. Não, casaca é um habitante da cidade que é completamente fora <risos> da, da etimologia <risos> da palavra. Quer dizer uma, uma casaca, somos todos, casaca, somos todos dizer, casacas. casacas, é? parece, ah? exatamente. Ah. Ok, segunda palavra: ah, gasguita. Ah, o que é, que é uma gasguita? É. <risos> é uma criança pequenininha. Que Nem por isso, uma... gasguita será engasgar-se. <risos> Rapariga muito magra ou conversa fiada? Rapariga muito magra. Eu dizia conversa fiada. Se bem que deu-me uma gasguita aqui, também tinha piada. <risos> Gaj... Então, o que é que é gasguita? A Sara... a, Sara, Pô, a, Sara, gajuguita... a Sara... <risos> Mim, uma é uma... também tem piada, não sei. <risos> Se porque... não vou <risos> eu... inventar, já inventei, ando-me numa gasgueta. Estava a coisa de uma gasgueta que é. Não pode uma gasgueta. Não pode uma gasgueta. Já não fiz não não não é uma música para um grupo, os gasguetas. Epá, vai lá, vai lá. Olha, fica aqui, ideias no ar. Então o que, que, que é que, que será uma gasgueta? Lá conversando. Assim, é eu a gasguita é? conhecia como pequenino, Algum, uh, uma, uma mulher muito, ou... então, muito magra ou pequenina. Então dirias rapariga muito magra. E tu é dirias. Ladina, assim, uma, uma, uma criança, uma gasguita. Sim, <risos> é isso. Pronto, gasguita, é rapariga muito magra. Boa, boa. Ok, terceira palavra. Incéstimo. O okay? quê? <risos> Incéstimo. Será uma coisa defeituosa? <risos> <risos> incéstimo e atenção, é como esse: é alguém que vai para o é sexto, não é? No site, não é, no site, não é, de... é de insisto, <risos> é. incéstimo <risos> não, não se escreve da mesma maneira de incesto mas será uma coisa defeituosa: será um relacionamento, relacionamento entre primos afastados incesto. ou ter o sexto cheio? É incéstimo, ah, ah, eu acho que isso tem a ver com os primos. Eu, eu, eu, isso é a mesma coisa, é, é como ter uma urbestula no estômago. É daquelas coisas que as pessoas... Transformam. Portanto, eu acho que é mesmo. quando precisa de primos, irmãos, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é a mesma questão dos primos. É, é fácil nós transformarmos isso. Sim, e, as primas têm que marcar. Eu primos. não lembro o que é que era a primeira, mas pronto. Incéstimo, uma coisa defeituosa relacionamento entre, entre primos ah, afastados ou um cesto muito cheio. Para os primos, aqui não um incesto, sim, mais fácil. Um incéstimo, sim. E então também é um incesto, não é? Um <risos> primos afastados, portanto. Mas não, incéstimo é uma coisa defeituosa. É uma coisa defeituosa. Não, deixa de estar relacionado. Também é defeituoso. Exatamente. Sim, é exatamente. Bruto, eu acho que é por é aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, Malta. Ok, penúltima palavra. Penúltima. Quantas é que já tratamos? Fora, não é disto. Portanto, eu acho que. pá. estamos aqui a aprender. Estamos ah, <risos> Portanto, oh Deus, <risos> tá a falar, só estamos a casquita. Olha, já fazer fazia que só. É uma, uma só. É uma só. Só oh, acertaste, só acertaste, oh, só acertaste oh, na gasguita. gasguita. exatamente. agora, o que é mandinga? Será uma pessoa que. Eu agora já não esqueci o que é que eu meti aqui. Ah, uma pessoa que dá ordens? Mandinga. mandinga, mandinga. Uma fruta exótica ou uma falsidade? Ah, é uma, uma falsidade. Eu até achava que mandinga tinha mais a ver até com questões de bruxaria. Ela fez uma mandinga. Uma não mandinga. Era. Não era? Hum, isso é no, no Brasil. Pera, uma falsidade, que, É uma pessoa mandona, não é? Sim, uma pessoa que dá ordens ou o, uma fruta exótica. Olha que eu gosto também dessa. O que é que gostei primeiro? Da gajguita. <risos> uma mandinga. Mandenga. Olha, traz uma mandinga, vai uma mandinga. Mandar tu atrás de tudo. É, não sei, se calhar ia para falsidade, sim. Falsidade. E tal. É... Hum, alguém hum. que dá ordens? Hum. Alguém que dá ordens? É. Andréia. É alguém, alguém mandão? Que... Joel, é algo, alguma mandinga? Que, que é uma mandinga? É um mandão. como Uma falcatrua uma ou alguma bruxaria <risos> assim? É isso? Mandinga. Ok. Uma mandinga é uma falsidade. Yeah! É, uma falsidade. é uma falsidade. Muito bem, muito bem. E a última palavra para terminarmos em grande: o que é uma urca? Uma urca. urca será uma urna, uma pessoa muito gorda ou dores nas costas, dores de costas. Aí isso é anda é dor tenho nas urcas. U... Tem uma urca, ou será uma urna, ou será uma pessoa muito gorda? O que é que será? Uma urca? Eu acho que pode ser qualquer uma delas. <risos> urca é a pessoa gorda. Não? O que é que, que, que, o que, é que dizes? Sabe? Eu acho que pode ser qualquer uma delas, uma urna. Não. Urna não, porque as pessoas nem usam muito o nome urna, não é? mas é o, o caché. Exatamente, pois. Se pensar nesses arca. Mas... Urca, arca, dores nas costas. Não. <risos> Espera, é, é a pessoa gorda ou qual a outra? Pessoa gorda, urna ou dores de costas? Urca. Estou com uma... Urca não sai. É mesmo? Algum palpite aí atrás? É, palpita, palpita é a dor nas costas. Não muito género, não. É completamente pejérno. <risos> é completamente ah, só estou aqui a beijar, não sabes! Ah, ah. ah, também não sei, também não sei, olha, vai lá. Bem, uma urca... Uma Uma urca é o completo oposto da gasguita. É uma pessoa muito gorda. Gorda. Uma urca. Ok, boa, okay. Aprendemos, aprendemos novas palavras. Boa, boa, boa. <risos> malta, uh, aten atenção a todos os nossos patronos, nós vamos ter aqui uma pergunta mistério só para pessoas que nos apoiam, portanto se quiserem ouvir este, a resposta a esta pergunta mistério, vocês vão a patreon.com apoiem-nos e vai estar lá publicado a resposta a esta pergunta, mas vamos terminar o episódio aqui no Youtube, muito obrigado por terem aceito aqui Obrigada, o convite André. à relampada grandes convidadas, fiquei Fiquei no Feng shui, eu e qualquer coisa. Epá, e gostei bastante ali, da tua história de, de, de teres descoberto a flauta e, e, e pronto. E há, stories, e há outras histórias <risos> e levados na breca, à volta da mesa, relampada, quem sabe ali. Sim, se houver um concerto, nós avisamos. Ah, Quando houver a feijoada, eles avisam. Quando houver, quando houver a feijoada, que assim pode ser. Vamos para, para lá as <risos> de... <risos> olha, desculpa. Ah, também já ficou a feijoada. Podia <risos> ser outra coisa. Vamos esperar que a gente possa desconfinar à vontade. Assim, nessa porcaria. Oxalá lá que só, sim. Ou... 2021, boas energias. Vamos a isso. Muito obrigado. Hum, obrigado, obrigado, mesmo. Obrigado a nós. E, epá, muito sucesso para vocês. E muito e para sucesso para os também. elevados Eu da breca. Eu já vos subscrevi. Ah, sim. fixe, ok. Muito sim, obrigado. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Malta, fiquem por aí. Até a próxima relampada Sendo que o vosso estilo é um bocadinho mais tradicional, vá, pode-se dizer isto também. Pá, então podem tocar nas igrejas. O que é que vocês acham desta medida que não se pode ter concertos?